que não está vendendo droga Que eu saiba você pode ser muito bem um chefe do cartel da Colômbia Não tô por aí vendendo droga Como eu vou saber? Toca your... hey! huh, a fita desses caras Eles sempre se pergunta hey! Quer saber da caminhada Pode ir lá colar na rua yeah. Arrasta o meu câncer Sabe o que borda minha blusa com dinheiro, ou sem dinheiro? Nunca mudou minha postura. Barulho do dinheiro é o que move meus amigos. Não é que aqui é Detroit, mas também segue perigo. Esse é o barulho da troca de tiro. Quer falar do meu progresso? Foda-se meus inimigos. Seja vira entre os becos dos cana, passa batido. Na esquina faz dinheiro. Mas não deixa os menor ricos na mesma esquina. Os morreu, eu vi mais de cinco, mas nada tá bom. Mas o corre sempre. Mas a brisa é a um milhão Cuidado moleque, nada é fácil Ó a ilusão, um bicho no setão, Mas a mente é que faz dinheiro Escolhe as dramas que eu mando pelo meu rosto. Eu vou igual tiro de shotgun Flexiona o wrist Tipo Paulo, Pierre, Cardano Fecho com o snitch Tipião na rua gastando Complemento o okay. okay. é Esse moleque Japão, essa piranha Eles me chamam de terror da sua. Flavor de gorila glue Demorei nem dois minutos A liberdade tem um preço Tipo Paulo, é e cordão Vacilo, não tem perdão ou faz as honras e o conceito vem de novo. Cinco da manhã, fechando as contas do que eu fiz com corre pique. Right. Um 5, 7, contrabando de guaria. Notos manos quem no Muito mais do que cê tem. Na pano, sempre com bolado. E quem não é segura ponta. É Todavia por onde que eu vou? Yeah, Deus, Deus olha por mim. Ela é fode na pia querendo chapar Na onda do peixe nem tinha umas drogas pra me sustentar. Fui internado não piso mais lá. Sou protegido por todos os anjos. Derrupe, Faço uma res e a Pode igual tirar de chat, race o wrist. Coloque e R cartona. Fecha o coisinha. Complemento o esse yeah. assim, yeah. moleque moleque jatão Essa piranha inciso. da porta igual tirou de Shotgun Flexiona o race Just de Paulo PR Cardano Fecha o coisinho de pião na it's rua gastando yeah. Complemento o esse yeah. assim, yeah. moleque moleque jatão Essa piranha inciso.